Neste vídeo aqui, eu quero explicar porque que canais de opiniões são tão fáceis de fazer e por que, que existem tantos canais de opiniões. Para começar, vamos pela edição. Enquanto alguns canais que as pessoas aparecem mostrando o rosto, tem que ter um cenário muito bom, uma câmera muito boa, é, tem que ter expressão, tem que ter interação, tem que ter emoção, é, a pessoa tem que interpretar em frente à câmera. E o canal de opinião, geralmente, a maioria usa gameplay. E você simplesmente pega uma gameplay que você nem precisa de gravar, que você pode baixar ela facilmente, Creative Commons, em vários canais do YouTube. E simplesmente você vai trabalhar com áudio e colocar alguns elementos por cima e fazer pequenos cortes. Geralmente, é, vários canais de opiniões chegaram a milhões de inscritos, não só no Brasil, mas como em várias partes do mundo, com são muito simples mesmo, apenas a gameplay e o corte sem nem colocar elementos outro ponto que torna os canais de opiniões muito fáceis mesmo é a edição a edição é muito simples mesmo enquanto alguns youtubers famosos fazem um trabalho cinematográfico usando cenários de alta qualidade câmeras, vários ângulos de câmeras os editores têm muito trabalho para fazer vários efeitos especiais um canal de opinião simplesmente é uma gameplay rolando um bonequinho se mexendo é, assim, ó, sem nem abrir a boca, sem nem abrir o olho, sem nada, um bonequinho coloca um bonequinho lá que não fala, não faz nada, só ele fica mexendo na tela e coloca uma thumb com uma foto de anime japonês e pronto, está feito o canal de opinião outra coisa, para que, que você vai querer aprender técnicas avançadas de edição de vídeo por exemplo do Premiere, do After Effects se você pode usar o básico do básico do Vegas Pro do Sony Vegas, ou até mesmo no um celular, no Kine Master, para você fazer uma edição de vídeo simples, com a gameplay, com alguns elementos, trabalhar com áudio e mais nada. É muito fácil. Para que você vai querer ter dificuldade se você tem facilidade? E sente que tem um monte de gente que gosta. É muito fácil, é muito lindo mesmo, né, galera? É muito fácil mesmo. Uma outra coisa que torna os canais de opiniões simples é o seguinte: muitas pessoas que têm canais que aparecem, o rosto, que fazem vlogs. Muitos homens ou mulheres são famosos pela sua beleza. E se você tiver um canal de opinião, você não precisa ser bonito. Você não vai mostrar o rosto. Você pode colocar uma foto no Instagram, é, com Photoshop. Você pode colocar a barriga tanquinho, você pode colocar um bíceps grande. Você pode colocar um rosto bonitinho. Você pode tirar todo o defeito do seu corpo. Você só vai colocar foto no Instagram, é, feita por Photoshop. E você vai esconder a sua aparência real. Ou então você pode se esconder... Atrás de um avatar, de um anime japonês. É muito fácil. A maioria faz isso. Nem tem Instagram. Outra coisa. Você não precisa nem ser bonito. Para que você não querer ser bonito? Nem todo mundo tem um dom da beleza. Nem todo mundo é bonito. Eu, por exemplo, eu, se eu fosse feio, eu, eu que sou um cara bonito, eu mostro meu rosto. Eu quero mostrar o rosto. Se eu fosse feio, eu podia ter que esconder minha aparência. Mas só que mesmo se eu fosse feio, eu ia querer mostrar meu rosto. Mas você, por exemplo... Se você se acha feio, pra que ter vergonha? Assuma o que a sua aparência não se esconda através de um avatar Só porque você é feio Eu acredito que a maioria dos canais de opiniões Que não mostram o rosto, porque são pessoas feias Tem receio de mostrar o rosto por causa disso Não tenha receio Olha o exemplo do bluizão O bluizão é feio, faz sucesso Você imagina um bruizão bonito, ele não faria sucesso quando você tiver vergonha de mostrar o rosto, lembre-se do blusão, se espinhe nele. Uma outra coisita que torna os canais de opiniões mais fáceis ainda, é o CTRL-C e o CTRL-V. Muitos youtubers de opiniões, alguns muito famosos mesmo no Brasil, pegam canais gringos e copiam, copiam descargadamente e não dão os créditos. Porque se eles derem os créditos, as pessoas vão saber que o cara não teve a ideia. Como a maioria que assiste é criança... É, não entende nada de inglês, acha que o cara fez o vídeo, que o cara criou tudo, pra quê? Aí depois tem gente que fala assim, não, não tem como copiar um vídeo em duas horas, não. Claro que tem como, galera, se o cara postar um vídeo agora, ou com duas horas eu copio, é, eu pego o repertório do cara todinho, traduzo para o português e faço, boto a gameplay, gravo por cima, edito rapidinho, tem como copiar sim, galera, é muito fácil, com duas horas, três horas, um dia. Não importa. Você não tem trabalho nenhum. Você não precisa de roteirista. Não precisa de nada. E tem muito canal aí crescendo. Com Ctrl C e Ctrl V. Aí depois tem aquela galerinha lá de fanboy. Que tem esse canalzinho pequenininho lá que copia. E são chamados de cópia do cara. Sendo que o cara copia. O, o cara não. Os caras. Que tem vários que copiam. Eu vou ficando por aqui, galerinha. É, não quis ofender ninguém, mais é que zoar um pouquinho, brincar e falar as verdades. Se inscreva no canal aí, compartilhe meu vídeo aí e não deixe de me seguir nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do canal. Valeu. Ficando por aqui.